Olá, Luciana Paixão da Arquiteta por aqui, tudo bem com você? Vim te contar um pouco do que eu estou preparando para Black Friday deste ano. Pacote Black Friday com 10 cursos por apenas R$ 199,90. Atualização dos pacotes Master Arquiteto e Informação Prêmio Arquitetura. Pacote Cursos para Projetos Interativos e Realidade Virtual. E o lançamento dos novos cursos como Twinmotion, que é um plugin gratuito para você renderizar em Revit, Arquicad ou SketchUp. Revit 2020 para arquitetura, projetos de prefeitura e projetos executivos. Os novos Revit Map Elétrica e Hidráulica. Novas aulas do Arquicad com projetos de arquitetura, executivos e interiores. Ah, e não se esqueça que os nossos pacotes com os cursos de gerenciamento de obras e design de interiores, também estarão em promoção. Tudo isso e muito mais com o maior desconto do ano. Essa é a sua melhor oportunidade para tirar os projetos da gaveta e colocar os planos em prática. Para começar 2020 com o pé direito, adquira seu curso na Black Friday da arquiteta e esteja preparado. Clique no link em algum lugar dessa tela e cadastre-se para ganhar mais um cupom exclusivo. Será o único cupom ativo na loja no dia da Black. Te vejo lá. Beijo. Tchau, tchau.